Bom dia. Qual é a satisfação sua de conseguir uma casa? A minha satisfação é de eu ter o meu lar, né, e ter o meu lugar para me morar. Um sonho que se realiza. Também. com se é Bom dia. Parabéns pelo nome completo. Meu nome completo? César, Rubanho Teodoro. Ok, senhora. Parabéns. Obrigado. E a senhora, feliz? Muito feliz. Por ter... Deus ter concedido essa oportunidade de eu ter minha casa própria para me sair há 22 anos do aluguel. A senhora já teve uma casa própria? Não, nunca tive. É a primeira vez. Realizou um sonho? Graças a Deus que consegui realizar meu sonho. Seu nome completo? É, é Cristina Peçanha Chaga. A senhora morava onde antes? No bairro da Malvina. E agora vai ficar feliz aqui no Bosque Azul? Com certeza. Ok, parabéns, hein? Obrigada.